Oi, pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. passo de hoje, passo 25, a gente vai colocar esse coolerzinho aqui neste, neste suporte aqui. Então, para que, que serve isso? Isso aqui é um ventiladorzinho que ele vai ficar aqui ó, resfriando o plástico que acabou de ser derretido pelo hot end. A ideia aqui é que o plástico assim que sair endureça para poder dar o formato da peça que a impressora vai construir, né? então como é que a gente vai colocar isso? Primeiro a gente coloca as porcas nessas pecinhas, a né? pecinha 1105 e 1106, vamos ver se eu consigo por aqui, no último vídeo eu falei que era fácil essa, esses passos que envolvem essas porquinhas agora vamos ver se eu consigo mostrar que é fácil mesmo Bom, entrou uma ela está bem aqui a outra vem aqui certo aí o tutorial o tutorial diz para prestar atenção de Pro lado que você vai colocar isso aqui para onde vai ficar o, o cabinho dele, né? Então, olhando a imagem ali, vocês estão vendo aí? E, esse pedaço aqui brilhante, onde tem um adesivo, fica virado pro rotiente. E os fios ficam aqui para fora, porque depois a gente vai juntar eles nessa fiarada aqui. Então, vamos encaixar aqui, ó. Right. E a porquinha já caiu do lugar Mas a gente insere ele já já Aí tem, um, tem uma observação interessante ali no site Esse parafuso M3 de 16mm no primeiro momento vai parecer que está grande Para isso aqui que a gente está fazendo Mas que é assim mesmo Porque depois Usando a própria impressora Eles sugerem que a gente faça Uma, uma espécie de um funil para direcionar melhor o vento que sair daqui. Então, acho que é bacana assim, né? Que na verdade você monta a sua impressora. E já tem um, um objeto para criar com ela. Assim que ela ficar pronta. Que é para fazer a impressão ficar melhor ainda, né? Esse é o, o espírito aí da coisa. Então, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou colocar... Estou passando o parafuso aqui, ó, pelo cooler e aí vou encaixar e aí eu vou encaixá-lo aqui. Não sei se o parafuso dá para ver aí e aí aqui com uma chave allen. Vamos ver se eu consigo. Então vamos de novo. A portinha vai aqui. Vou segurar com um dedo. O cooler vai aqui, Vou segurar com o outro dedo parafuso vai ali Acho que eu vou precisar dos 10 dedos para fazer isso E aí dou uma... uma Parafusada prévia nele aqui Ele agarrou na porca, ó de... de repente isso é um jeito melhor de fazer isso aqui, né? Você já deixa ele parafusadinho ali encaixa Vou encaixar aqui. Ó. Então tá aqui, eu vou colocar ele aqui. Vou tentar mostrar isso por aqui. Agora entrou Então estou aqui com minha chave Allen ali atrás Vou tentar encaixar. Tá. Vou colocar assim. Vou segurar aqui com o dedo. Tá. tentar por outra Então, pessoal, foi um pouquinho mais complicado do que eu esperava. Na verdade, a pecinha fica escapando, né? A, a porca ficou escapando do buraco e o cooler ficou escapando aí o conjunto com porca e parafuso e tudo, querendo escapar do lugar também. Então, na verdade, assim, como é, no site diz ali que depois a gente vem com uma peça aqui para encaixar e tal, é, não vou apertar demais o parafuso não, já pensando na hora de soltar eu vou deixar ele assim então aqui ó, já temos um cooler então esse aqui é o resultado do passo 25 no passo 26 a gente vai só conectar colocar os conectores aqui, né, prender os fios que vão daqui até a controladora beleza? e por enquanto a gente fica com essa fiarada toda aqui mesmo no passo seguinte aí a gente resolve isso daqui. Beleza? Até mais então, gente. Valeu!